Vamos lá, tá gravando? Tá gravando? Tá <risos> <Dá> bem. <risos> Boa noite, galerinha. Ai, reduz, reduz, reduz. Passou, passou. E aqui não passa. Que passa? Que passa? Não passa na frente. Tem que jogar por cima. Eu passo. É o retrovisor dela que é alto, entendeu? É retrovisor alto. Abra, abra, que eu quero passar. Segura aí, Chaveirinho. <risos> Eu vou trocar a buzina dessa moto, velho. Vou dar meu cunhado de presente. Rapaz, <risos> eu senti medo na sua voz. Viu? Eu senti medo na sua voz. Não vou, vou esticar, não. Hã? Ah. Assim, é mais parece, é para da moto <risos> E é seguro Obrigado Vamos entrar aqui, que aqui tá livre Só que não, né? Parece a raia voando. de vez na saída, Valeu, João. Valeu, velho. Até amanhã, velho. Os caras esquece não esquecem, não, velho. Por quê? Com uma lava. Beleza, beleza, beleza. Valeu, valeu. valeu. Pronto, já deixamos chaveirinho em seu ponto. Hora de. Puxar o barro tentinha ah, tô baixo, tô baixo. Aproveitando logo, mandar um abraço aqui pro. Paulo Henrique. Sacaninha acompanha a gente aí nos vídeos. Tá lá no Facebook também. Abraço Paulo! É, Sacaninha tirando da agora! Ah, eu lembrei! Rapaz, minha DDA fez eu, eu ver o seu nome umas três vezes Só pra, pra lembrar E não errar Vai, Eu adoro esse corredor velho. Minha cachaça Twister, você travou na minha frente, Twister. Deixa eu passar para outro lado. Tem retrovisor, mas nem uso. O corredor, abre o corredor. Não quer perder retrovisor, tem que abrir o corredor. O trânsito hoje também é invocado. Parece um karma quando pega essa moto aqui o trânsito trava. Vai dois no cego ali, ó. Um despe. Oh, me tranquei. Ah, só que não, só que não. Ih, que feio! O cara da Brás passou pontinha de pé, velho. Laranjinha, laranjinha. Eita, eita, eita, eita, eita. Por dentro. Pop! Abre aí, Pop, a gente. Abre, Pop. Puxa, Pop. Puxa, Pop. Só mais você, Pop. Você que é dona do jogo, Pop. Porra, Pop. Você é uma vergonha, Pop. Opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa. Eita! E velho, sai do meio, rapaz! Porra! Sai do meio, porra! Porra! Foda, viu? batendo essa galera porque. Os caras todo mundo tava porque vacila? Vai nha, vai nha, vai nha, vai nha, mas você nha? Ô galerinha amarrada essa galera do bug, mas viu? voltar Galera, eu fiz uma lista Com os inscritos do último mês Tá em 32, cara Porra! Eu tenho que imprimir essa lista Pra gente sanar essa pendência E aí mandar um salve pra todo mundo <risos> Pra gente ficar tranquilão quitar minhas pendências com vocês? Moto grande, tá vendo? Tô querendo assim o dia todo. Parece tentando nós um 9500, mas já vi que não dá certo. Aqui o acelerador. Agora essa moto está balançando na curva. Estou sentindo que ela está balançando. Na verde, na verde, na verde! Feche não, feche não. não! gosto muito não, mas vamos pela BR. Pela BR não, pela. San Martin. A bota na São Martins não dá tão certo quanto a XR a causa a buraqueira E aí, fez? Viu? Quer chamar? Eu vou dar buzinas para o dono dessa moto. Não é possível que uma moto desse tamanho aqui faça pipi, pipi, pi, pi. são feio. Cuidaremos disso. Aqui é obrigatório você ter que buzinar e também dar um, um jogo de luz alta. Só pra reforçar a sua buzinada. Mas assim.. Você não pode ficar dando luz alto em todo mundo não, porque. Assim, tem gente que. Que vê isso como ofensivo. Porque de certo modo incomoda. Eu não gosto. Outra coisa que eu odeio é Xenon. Realmente Xenon é proibido, deve ser proibido. Dá pra aí. Você pega uma porta de frente, você não vê nada, velho. Você não vê porra nenhuma. Aí pode causar um acidente. Acho que a, a super branca é, é mais. mais fraca e tem um, um, um efeito parecido. Pô, parece que você quer colocar um farol de avião no carro? Que porra é essa? Pra quê? Pra que essa estupidez? Se você andasse no meio do mato, onde não tem poste, mas não, a cidade. Por mais mal iluminada que ela seja, não tem essa necessidade de você colocar um Xenon para rodar dentro de Salvador. Pera aí rapaz Aqui abro um pouquinho porque Tem gente que vai atravessar nessa curva Então se eu tiver fechado eu posso não ver E aqui eu abro Porque eu já venho Já saiu fechado Sai despreocupado nesse caminhão o meu santo não bateu com dele <risos> Mas eu fico tão concentrado Quando estou pilotando essa moto Que eu joguei o fone de ouvido Mas Só estou lembrando agora Que eu não liguei Amiguinho, vou botar minha moto aqui na direção Do retrovisor não é por mal não, é só lembrar a você que tem gente vindo aí atrás Você não precisa deixar seu carro no meio da faixa Ih, retou hein Não estresse não, pai. Você tá de moto. Todo mundo freia e tá fechado. Está tá fechado e segura a partir daqui, né? Aqui é a pressa reduzir lá já chega devagar engarrafamento hoje tá monstro ó abriu correr a cortogia gel no dos caras <risos> Olha olhou pro lado, olhou pro outro, que porra é essa aí, rapaz? Oh, meu Deus, que brinquedo. Porra. Esse cara é chato. Viu? Roda a presa. E não abre pros outros. Olha, pai, eu vou tentar lhe passar, viu? Se aveste não, viu? Vou tentar. Se você der um mole, eu passo. Ih, rapa. Tô vendo uma ponta ali em cima. de tristeza, cara fraco. Ah, pode passar agora não? Ah, agora acabou. Galerinha. Então é isso aí Vamos encerrando por hoje E depois a gente volta Um abraço, boa noite pra vocês e tchau tchau